Gente, de novo, não. Como que é mesmo que fala? Mais um dia com o Ana Savoy Responde e eu aqui prontinha para responder a sua pergunta. Vamos ver se foi a sua escolhida? A Hortência pergunta. Ana, qual procedimento tirando a sobrancelha você mais gosta de fazer? Por quê? Quero me especializar em algo, mas ainda não sei qual especialização escolher. Menina... é é muito fácil você descobrir a minha segunda paixão se você entrar no meu facebook é, areolas mas a micropigmentação ela nos permite trabalhar com tanta coisa tem a micropigmentação capilar tem a micropigmentação paramédica, que é onde entra a areola, estimulação de melanina, relaxamento de cicatriz, é, cobertura de cicatriz para as mulheres que fizeram uma redução de mama ou implante de silicone, é, retração de estrias, é, micropuntura, tem olho, tem lábio, tem shadow, nossa, é, é, são muitas opções, é óbvio que algumas pessoas se identificam mais com outras A sobrancelha é um procedimento que praticamente se vende sozinho né? Todo cliente chega em busca da sobrancelha E é nesse dia que eu vendo os outros procedimentos para ela Então ninguém sai da minha sala num dia de retoque de sobrancelha ou até mesmo no próprio dia que fez, no caso, se ela não tiver sentido muita dor, é, sem lápis, sem um batomzinho nude, porque eu acho que eu preciso fazer com que ela veja que a naturalidade também existe nos lábios e nos olhos, né? Tem as mais ousadas, que gostam do shadow, as mulheres que já gostam de acordar pronta. Então, assim, para toda mulher moderna, é, qualquer procedimento que você ofereça, ela vai querer. Então, primeiro as sobrancelhas, né, que foi com ela que eu comecei, aí entra a areola para o terceiro olho, tá bom? Então, eu espero que você se encontre no seu segundo procedimento. Faça, sim, especializações, até porque o mundo já tem muito micropigmentador para sobrancelha e a gente tem um campo ainda para explorar muito grande em, na micropigmentação paramédica. Tem uma grande procura por profissionais que atuem com, nessa área para trabalhar em, em consultórios médicos. Então, a micropigmentação labial, de olho, enfim... Você tem que se especializar para ter sempre algum trabalho para fazer, tá bom? Um beijo, até a próxima, fique com Deus e boa escolha para você.